Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Mizel BM falando. Estou aqui na CryptoTab mais uma vez, tá? E hoje eu vou fazer rapidamente um novo saque, tá bom? Sei que participa da CryptoTab, galera aí entrando. Mostrar para vocês aqui, pessoal, é, as minhas indicações aqui na CryptoTab. Até o quarto nível já tem gente minerando, né? Já são três, 6, quatro, 3, 1 um, pessoas minerando e você que também. É, quer vir, lembrando que à medida que você indica seus amigos para minerar gratuitamente você também ganha a, a porcentagem sobre a mineração deles, o que potencializa a sua mineração, eu deixo sempre mais ou menos aqui, quase perto do máximo mas hoje é saque, mais um saque já é o terceiro vou vir aqui, levantar, tá bom e aí eu vou ter aqui um histórico de pagamento tá, olha aqui já foram dois pagamentos, tudo no mesmo, em agosto, finalzinho de agosto, começo de setembro, 7 de setembro, mais um saque aqui que você pode conferir aqui ah, na minha carteira, tá? Onde eu, eu coloco aqui depósitos e aqui já tem depósitos que foram feitos, que são os últimos, né? Esse primeiro aqui, né? De 1119, que você pode conferir aqui, tá bom? E esse de 11527, 527, Então realmente estão pagando aqui para minha carteira wall time. Vou efetuar um novo depósito em bitcoins, tá? E vou gerar aqui uma carteira. Vou colocar o valor, tá bom? Qual o valor certinho que eu vou estar tá sacando? E o valor que eu vou sacar é o seguinte, eu vou vir aqui, botar aqui, tá? Esse é o valor que eu tenho para poder sacar. Tá bom o valor total que eu tenho disponível então eu vou copiar isso aqui vou colar lá na minha na minha wall time e pronto aí eu vou continuar vai gerar um código ok um código aqui muito simples vou pegar esse código não vou usar ele duas vezes né eu vou usar só essa vez volto lá coloco aqui bitcoin address e levantar sua solicitação de pagamento foi criada com sucesso, tá bom? Receberei em breve. Muito bem, se eu volto lá, ele vai estar pendente, tá bom? Vai estar pendente aqui. o histórico de pagamento, pendente, e logo, logo, eu creio que amanhã, às 8 da manhã, já vai poder, já vai estar na minha conta da tá? Wall Time. Ok, pessoal, quero chamar vocês aí para o nosso conhecer o nosso canal. Ok? E se inscrever no canal, dar um like no vídeo, obrigado pelos 1716 inscritos, obrigado aí a galera que se inscreveu recentemente aí, Amarildo, Marcos, Ricardo, Pires, Marcos Paina, Marcelo Melo, galera que se inscreveu aí faz poucas horas, tá? A galera que tem confiado no nosso trabalho, no nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui é o Mizel BM, estamos aqui comprometidos a trazer coisa boa para você no nosso canal em investimentos, criptomoedas e projetos, ok? Deus abençoe, fique com Deus e até mais.